Olá! Hoje vou falar sobre o novo drone da DJI. Correção! Os novos drones da DJI. No passado dia 23 de agosto, a DJI criou um evento para mostrar ao mundo os seus dois novos membros da família DJI. Foi um evento muito bonito, cheio de glamour e também de algumas cadeias vazias. Eu até acho que uma dessas cadeiras era para mim, só que o convite foi extraviado pelo correio. Já agora, subscrevam -se no canal. Só assim é que o canal pode crescer e receber convites para ir a este tipo de eventos e dar-vos informação na primeira mão. O um momento alto foi quando os dois novos modelos sobrevoaram as cadeiras com algumas pessoas. Ouvi algumas críticas por eles terem usado as proteções de hélices nos dois modelos, mas eu concordo plenamente com o que a DJI fez porque é este tipo de empresas como a DJI que tem mais de 70% do mercado que tem que mostrar que este tipo de drones já não são brinquedos e é preciso alguma cautela voltando às máquinas, a única diferença entre as duas aeronaves é a câmara porque as características deles são iguais ambos voam 31 minutos em condições ideais aquelas condições que a gente nunca consegue encontrar voa mais rápido tem sensores por todo o lado, aquilo é muito bom para estacionar, a comunicação entre o rádio e o drone é feita em frequências diferentes, tem uma distância de cerca de 8 km de voo, é mais silencioso, e uma coisa espetacular que tem, tem novos módulos de recolha de imagem aérea, que faz de nós como se fôssemos uns profissionais. Falei aqui de algumas características dos drones, mas ainda não disse os nomes deles. Um vai se chamar o Mavic 2 Pro e o outro Mavic 2 Zoom. Começando pelo último, o nome diz tudo. É um drone que tem uma câmera que faz zoom ótico de 24 a 48 mm Que até dá para fazer umas brincadeiras com o zoom. As características do Mavic 2 Pro. É ter uma câmara com sensor de 1 polegada. As imagens de dias já vimos e estão um espetáculo. Agora vamos ver as imagens dos dois modelos à noite lado a lado. Do lado esquerdo temos uma Mavic 2 Zoom. E do lado direito temos uma Mavic 2 Pro. No Mavic 2 Pro a imagem noturnas são brutais. Desde já agradeço ao Nuno Agonia, aquele que todos nós conhecemos do Youtube. Nuno, obrigado por teres autorizado a que eu usasse as tuas imagens dos Mavics 2 no meu canal. Se um dia passares aqui em Águeda, apita para a gente ver um caneco, fica ao convite. Obrigado a todos por terem estado até aqui. Por isso vou-vos deixar com a apresentação dos Mavics. E até já.